Uma semana depois de correr na mesma pista, a Fórmula 1 enfim, coloca na conta da temporada 2021 o GP da Áustria. E é verdade que se trata apenas da nona etapa de um campeonato de 23, mas o fato da briga pelo título já ter serpenteado da maneira que fez, torna o duelo mais e mais interessante. Lewis Hamilton e Max Verstappen chegam em situações diferentes, o holandês e a Red Bull em alta. O inglês e a Mercedes em baixa. Tem remédio para resolver em uma semana a surra do GP da Estíria? Com quatro vitórias seguidas, a Red Bull ainda tem a sorte de viver a primeira corrida com arquibancadas lotadas do ano, logo em sua casa. Boa parte das restrições austríacas por conta da pandemia da COVID-19 expiraram neste 1 de julho. E assim, o Red Bull Ring estará recheado diferente da semana passada. Com a Red Bull, claro, estará o Mar Laranja. A torcida de Verstappen vai marcar presença, o que anima o líder do Mundial de Pilotos. Sentimos falta daquela atmosfera em torno das pistas. Estou feliz, claro, que seja permitido o maior público agora. Sei também que há muitos fãs holandeses que vêm, então será uma grande torcida. E claro, espero que possamos ter um ótimo fim de semana. Será bom ver os fãs novamente em massa, sentimos falta deles. Sem pensar na Mercedes, Verstappen quer se assegurar de que a Red Bull siga a dominante. Mas moleza vai ficar mesmo pro pudim. Prefiro focar em mim, é a única coisa que posso controlar. É uma longa temporada, temos de nos manter focados, temos de seguir olhando para a frente. Estamos de novo na mesma pista, mas com pneus diferentes também. Dependendo do que vai ser o clima, vai ser mais desafiador do que a semana passada. Precisamos voltar ao topo. Mas e Hamilton? Não tem lugar para desanimar agora. A luta pelo octacampeonato, ele garante, passa pelo otimismo de que as coisas vão voltar a dar certo. Estou otimista para o fim de semana. Trabalhamos muito no acerto para tentar encontrar algo a mais. Estamos dando tudo de nós e, obviamente, Gostaríamos todos de ter mais ritmo. Não posso me deixar levar pela negatividade. Tenho de concentrar todas as minhas energias para estar melhor preparado. Obviamente, as últimas corridas foram difíceis, Mônaco e Baku em particular. Foram um desastre essas duas, enquanto França e é um pouco melhores. Vamos tentar diminuir a diferença que ainda nos separa da Red Bull. E para mudar o rumo da prosa, Hamilton recorre até para algo que detesta, trabalhar no simulador. Não posso dizer que gostei, particularmente depois daquelas poucas corridas difíceis que tivemos, simplesmente entrei para testar e ver se havia alguma maneira de tentar ajudar a equipe a se preparar melhor. Teve coisa boa, mas não mudou minha vida. Estamos todos lutando o máximo possível. Claro que adoraríamos ter mais ritmo no momento para desafiar a Red Bull na classificação e corrida. Obviamente, eles continuam avançando. Mas não posso ficar amarrado e entrar nessa bolha negativa de preocupação. O que eu posso fazer agora é colocar toda essa energia para garantir que esteja bem preparado e ajudar os engenheiros a estarem melhor preparados também. Esse é o momento em que apenas nos reunimos e trabalhamos o máximo que podemos para acertar qualquer problema que possamos ter. É isso que fazemos, por isso somos campeões do mundo e tenho confiança na equipe de que podemos fazer isso de novo." Longe da briga pelo título, teve comemoração no paddock da Fórmula 1 Daniel Ricardo assoprou as velas e completou o seu 32º aniversário ganhando um bolo enorme da McLaren. Um agradinho para comprar melhor fase. E aí, você acha que Ricardo sai da má fase com as vibrações de aniversário? E na ponta do campeonato, Verstappen termina o GP da Áustria com mais ou menos que os 18 pontos de vantagem para Hamilton que tem agora? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.